Fala amigo ligado aqui do blog é mais do coelho.blogsport.com.br e também no nosso canal do YouTube. Estamos chegando para mais uma edição aí do nosso pós-jogo para falar ainda do jogo de sábado. Ah, de sábado não, de sexta-feira, né? E é que nós tivemos a vitória do Borussia do sobre a equipe do Wolfsburg por 3x1 de virada. Fora de casa, mais uma... Ah, do Ausberg, não, do Colônia, né? Ui, Colônia, Colônia, pelo amor de Deus. A foi outra. <risos> foi na primeira rodada. Mas é, o Colônia fez um jogo difícil, fez um jogo complicado, um jogo encardido. Essa que é bem da realidade. E mais uma vez se mostrou né, o, o quanto é, o Dortmund tem que né, acordar em alguns momentos. Né? Não pode né, deixar... Que você é, deixa que o, tudo bem que o Colônia estava jogando em casa, é um time que veio da segunda divisão, teoricamente é mais superior em relação aos outros, só que é, o, o adversário, você sabe que ele é inferior ao seu, você né? não pode deixar eles comandarem toda a ação do jogo. É, toda a, a situação que teve, até tomar um 1x0. Né? Essa é a grande realidade. Demorou muito para cortar, né? demorou muito para re... tentar buscar alguma coisa de um empate, de alguma coisa desse tipo. E, e acredito que isso tenha feito a, a diferença, porque principalmente o, o, o trabalho né? uh, peito, né? como, como time, como elenco, como tudo o que, que, que aconteceu na, na, nessa última esses últimos dias, né, tem que ser ressaltado, tem que ser né, olhado para a questão da falta de atenção. Uh, uh, acredito que o Akanji e o Pitzek uh, precisam né, parar de ficar tão desatentos assim para estar no olho da lua, né, na maioria das vezes. O Rubens não foi a... a, a Vamos dizer assim, muito acionado, né, porque uh, o nível de tática, né, do com dois com centravantes ali, né, só com a jogada uh, um pouco à frente e tal, do ótimo todo atrás, ou seja, não, não exposto, fez com que o homem chegasse e tomava a bola e tal, né? Mas aí, com a questão de jogadores de pontas rápidos, que nós vamos ter, esse que vai ser o grande problema. Olhando por esse ponto, acredito que o Dortmund tem que fazer os seus resultados dentro da sua condição de temporada e dentro da sua condição de, de, de favorito, que é dentro do, do, do campeonato. Apesar que a DFB está querendo ajudar o Bayern desesperadamente de novo. Né? O que aconteceu em Bayern de Munique, entre Schalke e Bayern de Munique foi um negócio vergonhoso. Né? Tem o Félix Bridge né? deu uma baita mãozona. Né? para o Brian né? uh, ao não dar dois pênaltis claríssimos para o Schalke. Né? Essa é a grande realidade. Mas uh, é, é essa grande realidade. O Dortmund vai ter que jogar mais bola, vai ter que jogar com mais, velo mais velocidade, com mais incendocência e, e, e tendo um resultado mais contido para ganhar esse título. Você precisa ter Acima dos 76 pontos, você jamais pode perder ponto para times que estão ou embaixo da tabela, como vai ser o Union berlim no próximo sábado, ou uh, times que estão ali debaixo da tabela, que são ali mais fracos, além dos com diretos. Você tem que saber pegar isso para você ter alguma possibilidade de título, porque você sabe que o Bayern não vai perder ponto para ninguém, é? porque ou a arbitragem ajuda, ou o Bayern de alguma forma, das tá, duas, uma. É, é, é essa situação Ou tem a arbitragem do lado Ou ele ganha de alguma forma hum, É isso que acontece né? O próprio vai não pode perder O Bahia é nosso Não pode nem acontecer nada Nada Pode ser impedível é, né? não, não pode acontecer derrota pros caras Porque a DFB vai lá e opa É a chance que eu tenho pra roubar um pouquinho Do adversário contra né? e, e isso Acho que estraga um pouco a ideia da Mundesíquia como campeonato e a ideia do campeonato alemão como um todo. Essas juntas frequentes da arbitragem ao bairro de monique Ano após ano, eu vejo muita gente que esconde isso. Que acha isso lindo, maravilhoso. Né? Essa coisa né, que de, de praia, a, a, acha maravilhoso tudo isso. né e acha que os outros é que tenha um bastante favorecimento da arbitragem, né? É gostado disso, né? Porque às vezes é o que acontece. Mas é, é, é isso que transforma o campeonato. Vai ter que ser assim, vai ter que ganhar o jogo, vai ter que ganhar contra a arbitragem, vai ter que ganhar contra a, o Bayern de Munique, e tem que ganhar contra a competitividade, para fazer ter a competitividade, a competitividade do time dentro do campeonato. E isso é um ponto que tem que se fazer agora. Né, DFB? Vamos! Dá uma baita punição aí pro Félix Bridge, né? O cara que simplesmente fala que não usou o VAR porque não quis no um lance óbvio de toque de mão. É inaceitável no dia de hoje, né? Não dá pra aceitar o um negócio desse, né? Mas enfim. Uh, e você em casa aí, qual é a sua opinião? O que, que você acha? Eu sei que o negócio vai dar muito mais pano pra manga do que eu imagino. Mas enfim. Ahn... Uh... Lembrando que essa semana vai ter o um podcast do Burusadoto Brasil que vai estar no ar nas mídias sociais lá no canal do no Brasil, também na Spotify, e no MeetCloud. Uh, se você quiser saber aí, vai estar uh, aqui na descrição uh, do vídeo para você quiser acessar. Beleza? Um abraço para vocês aí e até mais!